E aí, galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a comprarem essa moedinha Feg Token, uma moeda que ninguém tá dando nada por ela. Mas vocês lembram da Shiba, né? O que é que aconteceu? Só hoje essa moeda, pessoal, subiu nada mais, nada menos que 50% e tem um potencial muito grande de crescimento mas não eu não tô aqui para analisar gráfico eu sou criador de tutorial e eu vou ensinar vocês como comprar ela e onde comprar ela o site que vocês vão comprar é na gate o né o site dos lançamentos a corretora dos lançamentos a melhor corretora eu uso essa corretora você quer comprar moedas lançamentos a gate ou é o lugar certo tá então vamos lá pessoal já tô logado na minha conta aqui ó se você não tem conta na gate Vou deixar o um link na descrição para você criar a sua conta, se cadastrar e tá comprando FEG Token. E aí, para você comprar FEG Token, você precisa mandar o SDT aqui para GateO. E para você mandar o USDT para Gate.io, vou facilitar a sua vida. Vou deixar esse cardzinho aqui, ó, que vai aparecer aqui agora. Clica nele, assiste o vídeo de como mandar o USDT para gate.io. Então vamos lá, pessoal, já mandei meus USDT para gate.io e agora eu vou vir aqui, ó, para comprar, você vem aqui, ó, negociar, negociação spot clássico. aqui pessoal onde tem essa lupinha você vai colocar aqui ó FEG token o nome dela é FEG token aí você clica aqui ó para pesquisar e já puxou aqui ó ela só dá para comprar aqui ó com o SDT então Mande seus USDT de onde você tiver da Binance, onde você tiver o USDT na sua carteira, mande para cá para Gate.io, assista o vídeo e mande seus USDT para você comprar. Pronto, já escolhi ela aqui, ó, Feg Token. Desce até aqui, ó, pessoal. Você vai descer até aqui embaixo, ó, até essa partezinha aqui, ó. Aqui você clica nessa seta, certinho. Aqui, pessoal, você vai selecionar um dos vendedores aqui ó um dos vendedores eu peço para você sempre escolher um desses primeiros aqui ó tá então vamos lá eu tenho 23 dólares aqui ó 23 dólares eu vou comprar a metade é aqui que você vai dizer pessoal quanto você quer comprar aqui é 25% dos seus dólares aqui 50% aqui 75 e aqui tudo, tudo, todos os seus dólares, ó. Então eu vou comprar a metade porque eu quero comprar a Baby Doge também. Inclusive a Baby Doge também tem aqui e eu vou preparar um vídeo para vocês de como comprar, mas é a mesma ideia, tá, pessoal? Olha só, vou comprar a metade, 50%. Vou clicar aqui nesse vendedor e vou clicar aqui, ó, 50% e clico aqui em comprar. Confirmar. Ele vai me pedir minha senha. eu coloco e submeter prontinho aqui ó ordem efetuada vamos dar uma olhadinha aqui embaixo ó. olha aqui já criou a minha ordem agora eu vou aguardar ela ser executada pessoal para ser mais rápido na execução da sua ordem faz o seguinte ó, você cancela aqui tudo você já faz o seguinte ó clica aqui no vendedor e já clica em comprar rapidamente para viu só? ela já foi executada porque não dá tempo de alterar os valores então você seleciona e já clica em comprar que aí ela não altera o valor e ela é ela executada olha só aqui ó já foi executada aqui ó tá pessoal aqui ó 23 dólares então é assim a dica tá aqui na gate.io vamos olhar aqui na, na nossa na nossa carteira vamos aqui em conta spot e aqui vocês já vão ver que eu já tenho FEG Token. Olha só, pessoal. FEG Token. Já tenho FEG Token aqui. Ó. Pessoal, tem umas baby doge aqui, mas eu vou comprar mais, tá? E eu vou fazer um videozinho aqui. Safe Moon também, pessoal. Você que quer comprar Safe Moon, aqui também tem Safe Moon. E aqui no canal tem vídeo também. Vou deixar um cardzinho aqui, ó. Mostrando como comprar Safe Moon. Olha aqui, ó. Negociação, spot. Cara, aqui na GateO é onde tem as novidades. Olha aqui, ó. Safe. Vou colocar aqui, ó. Safe moon. Ó, safe moon, ó. Safe moon, não é safe Mars, não, tá? Safe Moon. Tá aqui, ó. Safe moon. Porque tem essa aqui, o pessoal confunde. É safe moon. Aqui na GateO também vai lançar amanhã também, pessoal. Tem a, a Samo. Lançamento, pessoal. Amanhã. Amanhã amanhã se você tem interesse em estar tá adquirindo essa essa moeda aqui é a moeda meme da solana tá você que curte aí a a shiba inu a gente sabe que a shiba inu usa a rede da Ethereum, né e a rede da Ethereum é facada mesmo. não tem condições já aqui na nação ela é da rede solana baratíssimo as taxas eu vou deixar aqui um cardzinho aqui ó de como comprar essa moedinha aqui tá Assiste também. Então fica de olho, pessoal. Ó, falta 4 horas para ela ser lançada. Valeu, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.